Trying to find the faith I knew com as pernas doendo há boatos de que da de noite deu um temporal mas eu não sei, eu não ouvi nada, mas Beto disse que acordou até, levantou nem vi, tava muito capotada, quando eu faço exercício assim todo dia eu fico muito podre muito sono, então não vi nada acontecer essa noite só dormir mesmo agora ainda tá chovendo e tá ficando friozinho então entra vento na janela que eu já tô pensando em botar um casaco mais grosso Tô aproveitando que eu já tô de bem tomada do cabelo secando. Pra passar um creme nos pés. Então eu passei essa polpa anti-ressecamento que realimenta a pele da Natura Ecos. Essa aqui é de castanha. Eu recebi na Glambox, já tá na metade, e é maravilhosa, deixa o pé, pé de neném. Então, já jantei, agora limpei meu nariz com o Magic Toner da 2 eu amo essa marca. E aí eu vou passar a máscara Peel Off da Assepsia no meu nariz. Pra ver se sai um pouco dos cravinhos, eu tenho muito cravinho no nariz, então tô nessa saga aí. Deixa eu prender meu cabelo, pra não grudar tudo, melecar tudo. Hoje eu tô tentando deixá-la um pouco mais grossa do que, que eu deixei da última vez, porque na última vez eu senti que tava muito fina a camada. Então parecia que não tinha pego o suficiente, sabe? Então agora eu tentei deixar mais grossa, mais concentrada. E realmente ficou mais bem aplicada. Então passei bem certinho onde eu precisava. Então, não mais que esperar meia hora. Ele já tá seco, seco, seco. Então assim, vou tirar. Aí diz que é pra cutucar as pontas e ir tirando em direção ao centro. Dessa vez eu já passei mais, então ficou melhor aqui, eu senti mais ele secar. Então, suspeito que tire mais coisa também. E tá mais fácil de tirar, porque eu tenho mais coisa pra pegar, sabe? Aqui era um lugar onde ainda tava molhadinho, ó. Aí fica... Uma manchinha. Assim. Saiu bastante coisa, mas... Poucos cravos, cravos mesmo, assim. Eu acho que dois, três cravos mesmo. O resto que serve é sujeirinha da pele mesmo. Bom, não sei. Eu vou continuar usando, obviamente, porque eu ainda tenho um tubo inteiro. É a segunda vez que eu tô fazendo. Então, vamos ver ao longo dos próximos usos. A pele fica bem gostosa, bem sequinha, bem sedosa. Realmente puxa bem a oleosidade variar, eu meia noite e meia aqui terminando de me ajeitar agora meia noite e meia de novo, acabei de sair do banho, vou mostrar para vocês como eu cuido dos meus cabelos hoje uh, eu já passei o hidratante da Globeleza, vou mostrar para vocês esse aqui o Bumbum Bum Care que eu passo no corpo inteiro eles que lutem isso aqui custa caro esse creme é 89 reais se eu não me engano. Então, eu vou usar até o final, sim, senhor. E vou usar em tudo. Porque é um creme hidratante. Ele tem um cheirinho de baunilha com menta, acho, hortelã. É baunilha com alguma dessas coisas mais fresquinhas. Então, não fica tão enjoativo. Mas agora vamos cuidar deste cabelo. Eu tava com ele enrolado aqui enquanto eu terminava de ajeitar as coisas meu cabelinho, hoje eu lavei com o shampoo e condicionador da linha Nina Secrets para seda é o rosa se eu não me engano é colágeno e vitamina C eu acho que é isso e aí agora, deixa eu pegar minha escova aí agora que eu já saí do banho meu cabelo já deu uma live escorridinha na toalha eu vou passar o Frizz Killer que é um sprayzinho antifrizz, um serum anti antifriz da Mab Go Style ele promete selagem dos fios, proteção térmica e brilho extra. E ele é, não precisa ser termoativado, então eu não preciso secar o cabelo para ele funcionar contra o frizz. A não ser que eu queira que ele dê uma alisada também no cabelo, daí eu posso secar com o secador e ele vai segurar por mais tempo o que eu fizer. Mas não preciso, não vou fazer nada de muito especial, assim... Vou passar esse aqui pro meu cabelo não ficar tão frisado e eu tô usando todas as vezes que eu lavo, ou seja, todos os dias. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu só tirei a toalha do cabelo, ele tá ainda enosado todo errado. Aí eu aplico assim mais de longe e taca ali borrifada. Aí eu divido aqui no meio, taco no meio. E agora, aqui, mais nas pontas. E pode, sem medo, que vai dar tudo certo. Aí, eu pego a minha Tangle Teaser, que eu amo de paixão. A minha é essa, com glitters, maravilhosa. Ah, eu pintei a unha também. Aí, é só ir escovando com carinho. Eu dou uma ajeitadinha aqui, porque eu gosto que ele fique para trás. Eu passei condicionador só Eu não passei máscara hoje E ó, vai de boinhas Óbvio, eu dou uma desembaraçada No box, porque eu perco muito cabelo Vocês viram no vídeo anterior Meus cabelos na parede Inclusive, eles estão lá de novo Que eu acabei de lavar o cabelo E aí eu dou uma desembaraçada Com a mão, pra dar uma tirada Nos fios que estão mais soltos e aí eu já, passo, já faço isso quando eu passo o condicionador Mas gente, eu ainda assim Perco muito cabelo, olha isso eu perco muito, muito cabelo, normal, a casa é cheia de cabelo, mesmo limpando todo dia sempre tem cabelo no chão, porque eu perco muito, muito cabelo por vários fatores. Primeiro, que eu tenho crises de ansiedade, então a ansiedade faz com que eu fique muito estressada, e aí eu perco muito cabelo, eu fico roxa por qualquer coisa, às vezes por nada também, eu tenho, como é que é o nome? da taquicardia, então assim, é complicado, então meu cabelo obviamente sente isso também em períodos que eu tô mais estressada, eu perco mais cabelo e eu tenho, como é que é o nome? Uma reação alérgica a estresse, então ataca até isso, então o cabelo é só mais uma das coisas que fica errada quando eu tô ansiosa ou quando eu tô estressada, então eu perco muito cabelo, mas isso aqui é o normal, tá? No caso, na minha vida normal, quando eu não tô estressada. É isso tudo aqui que eu perco de cabelo mesmo. Isso usando uma escova top. Lavando com cuidado, todos os dias, bonitinho. Cuidando com produtos bons. Então, assim, imagina se eu não cuidasse, né? Um, eu fui na Termato ver e ela disse que a minha queda de cabelo normal, que é quando eu não tô estressada... Ela supre a minha capacidade produtiva de cabelo. Tipo isso. Então, quando eu perco um fio, na verdade já estão nascendo dois. Por isso que eu perco muito cabelo e não fico com falhas. Porque eu já tô, tipo, duplicando aquele cabelo que, cresce, que caiu. Então, agora, dito tudo isso, vou pro meu sérum, que eu já mostrei pra vocês. Hoje, mais do que nunca, é importante eu passar hidratante por causa do, da peel off, então vou passar bem, agora vou passar o creme de olheiras que eu não passei, eu esqueço de passar de manhã, não adianta, mas agora que eu tô com o meu protetor solar de novo, acho que eu vou criar mais o hábito de passar coisas de manhã porque o protetor solar eu já tinha o hábito de aplicar toda manhã, só que tinha acabado. Então, Prontíssima! Meus cremezinhos aplicados Agora eu vou terminar de arrumar a zona que tá essa casa Porque tem coisas espalhadas Como média dia de faxina eu preciso tirar tudo do meio E eu tô, tipo assim, de novo Cercada de mochilas Eu ainda não limpei minha mesa Mas hoje vai Vou fazer exercício agora Pra me acordar para me animar Tem um meme Que tá agora no Instagram Que é uma figurinha de postar Uma foto de 10 anos atrás e uma de agora Aí eu fui pesquisar nas minhas fotos se eu tinha alguma foto minha de 10 anos atrás. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho fotos com 16 anos. Ou seja, 2012, o meu ano passou em branco. que eu não tenho nenhuma foto. E eu não tenho foto sozinha. Eu não tenho foto com amigos. Eu não tenho foto nenhuma. Eu perdi tudo as minhas fotos de 16 anos. Eu, perdi, eu tinha um HD externo que era onde eu guardava fotos, assim, muito antigamente. E esse HD estragou, e aí a gente foi ver pra mandar arrumar. Custava apenas 3 mil reais pra eles tentarem consertar o HD, sem garantia de que eles iam conseguir recuperar o que tinha dentro dele. Então eu ia gastar 3 mil reais para talvez não ter minhas fotos de volta. Aí eu decidi não fazer, eu disse, ai, tudo bem, passou, deixa assim, devo ter em outro lugar. Até hoje eu não achei essas fotos. Algumas eu consegui recuperar com amigas, que tinham fotos que a gente se trocava as fotos, então eu consegui recuperar com elas. Mas minhas mesmo, tipo assim, foto com família, foto de aniversário, foto com os meus amigos, fotos que eu tô sozinha, eu não tenho mais nenhuma. Então, não posso participar do meme. Espero que meu celular não caia. Acabei de receber uma caixa. Que eu não sabia o que, que era, porque a caixa veio do Mercado Livre. E eu não comprei nada no Mercado Livre. Então eu fiquei meio na dúvida. Mas agora que eu abri, eu entendi. São usa oh, bonitinho. E ele vem assim, ó. Vem sem lâmpada, óbvio. Aí ele vem com esse suportezinho de madeirinha. O caninho pra botar a lâmpada. E aí tu bota aqui o, o coisico. Que amor. Eu peguei dois. Dessa cor bege pro quarto dos meus pais E esse lilás roxo Para deixar aqui na minha mesa Porque dias que tá mais escuro, principalmente agora que começa a chover mais Fica muito escuro aqui dentro E aí eu não quero acender a luz de cima Porque fica muito forte a luz de cima na minha cara Para ficar o dia inteiro trabalhando Então eu queria um abajurzinho para eu botar ali atrás do computador Para fazer só uma luzinha, tipo uma penumbra, sabe? Aí eu comprei esse aqui, a gente pagou, tipo, 30 reais cada um, eu achei bom, sabe? E aí, eu comprei um só, porque aqui na mãe, a nossa cama fica encostada na parede, então só tem um, uma mesinha de cabeceira, e aí eu comprei um só, e aí depois, quando a gente mudar pro apartamento, eu compro mais um, e compro essa capinha aqui separada para trocar a cor desse, porque no apartamento não vai fazer sentido ter um lilás no quarto, Aí talvez um preto ou um branco faça mais sentido Mas aqui na mesa, como as minhas coisas são todas lilás Esse aqui combina, me combina melhor E ele vem com um plástico aqui que eu vou tirar agora Vou ver se a mãe tem alguma lâmpada pra botar Porque eu não tenho lâmpada Mãe Vem ver, chegou. Tem comida? fome. <risos> com tá tô. Não, já paguei assim. Já tá bom. Olha. Nossa, o papel é minúsculo. Você é tá tão bonitinho. Olha, tirei o plástico. Pra ficar menos brilhoso. Nossa. Mas se botar uma lâmpada grande, ele tomba. É, não dá. Tem que ser uma lâmpada menorzinha. É só realmente pra fazer penumbra, né? Não é pra ele não. Ele não, é o, não o até o poste dele é. É <risos> pequenininho. É neném. Se ferver, você vê se ele vai querer. Ela me dá o dinheiro do porquinho dela que eu compro. Cura de pau. Que <risos> é. Aí veio aqui as duas. Vai tira? Não arrumou. Quer tirar o plástico também? Sim, né? Vou de, de lâmpadas. Ah, pois é, assim, problema. de lâmpadas. Acho que não tem. a. minha pode ser amarela se tiver. Deixa eu ver. Só vai Minha mãe também. Nossa, ele fica muito mais bonito sem o plástico. Sério, não entendo as pessoas que falaram que ficava bonito com o plástico. Tem que assistir esse vídeo hoje, meu Deus. Tá. Bem mais bonitinho, né? Bem mais neutro. aí o brilho do plástico. Olha a comparação. Esse aqui é bem mais neutro, né? Bem mais bonitinho. Esse aqui fica meio...